Há mais de sete meses, o prédio da Escola Municipal Inácio Alves Moreira encontra-se fechado para a reforma e, atendendo os anseios da comunidade escolar, a TV Projeto esteve no local para verificar a evolução das obras. Acompanhamos o primeiro dia letivo no prédio alugado pela Prefeitura de Buritizeiro para o funcionamento das atividades escolares na avenida com o maior fluxo de trânsito da cidade. E para esclarecimento, a TV Projeto procurou a Secretária Municipal de Educação. Acompanhe. Para saber mais sobre a reforma da Escola Municipal Inácio Alves Moreira, procuramos a Secretária Municipal de Educação do município de Buritizeiro, a senhora Roseli, para tirar dúvidas da comunidade da equipe da TV Projeto. Secretária, há quanto tempo a Escola Inácio Alves Moreira está fechada e por qual motivo a demora da reforma. Boa tarde, Samuel. É um prazer estar respondendo para vocês, para a comunidade, né, é, essas perguntas. A escola Inácio, ela está fechada desde agosto do ano de 2018 para a reforma. E a demora foi devido ao grande desgaste que aconteceu né, no governo estadual, o qual não repassava mais verbas, não só para Buritizeiro, mas para todos os municípios de Minas Gerais. E todos os municípios foram penalizados, onde não recebíamos mais recursos do Fundeb para pagar os profissionais da educação, não recebíamos também outros convênios. E aí, tornou-se a, a grande dificuldade em reformar a escola, pois o recurso que seria para reformar a escola nós fomos investindo em merenda, transporte escolar, folha de pagamento dos profissionais da educação e não conseguindo cumprir com o prometido para a comunidade escolar. Na oportunidade, a secretária falou sobre a duração da reforma e quando a escola será entregue aos alunos. O planejamento, segundo a empresa, é, ela consegue entregar essa obra para a gente no máximo em 60 dias. Então, assim, provavelmente abriu no máximo tardar final de abril nós vamos estar entregando a obra à comunidade escolar novamente. Falou um pouquinho pra gente tem uma novidade que a escola agora vai receber a reforma e também uma ampliação de uma quadra, conta um pouquinho para a comunidade Sim, nós dentro dessa reforma lá, a gente olhando o projeto, nós vamos continuar com as 10 salas dentro da escola e ainda vamos ter uma mini quadra onde, onde os nossos educandos é, poderão fazer suas as atividades físicas e também as atividades lúdicas, saindo do pátio né, e indo para um local apropriado que é a mini quadra, dentro da escola mesmo sem se deslocar. mensagem a senhora deixa para os pais, alunos, que tanto anseia voltar para o prédio da escola Inácio. Assim como eu também anseio muito para mim é uma questão de honra né, devolver foi meu nome eu que fui lá perante a comunidade escolar explicar para eles a, a necessidade da gente estar tá saindo daquele prédio para a reforma, e como, assim como eu fui lá para prometer, eu prometo que eu vou entregar a escola para vocês, tá eu e o prefeito Jorjão, nós vamos, a administração vai entregar sim, a escola linda, maravilhosa, reformada para vocês, o mais rápido possível. Então, senhores pais, alunos, comunidade escolar mesmo, mais um pouco de paciência, né? com fé em Deus, logo, logo nós estaremos na nossa escola Inácio, na Rua Pará.